Cheiroso muito preto e posturado. Ah, eu você, do outro lado. Até porque cê sabe é desapego. Cruzado Rafa Moreira, Fernando Glock sem nego. Ah, você foi vacilão, como assim sem nego? Não estudou a miscigenação? Mas calma que eu tô nesse caminho. Eu vou bater nos ilusão, até e fila os ah, Não, ah, não. não tem como meu aliado, tá faltando sua força. Pede lá pro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 ele falou até que é o ângulo. Mas calma, nego, agora certo no Rosângulo. Sobre geometria, Cê foi analfabeto. Não é triângulo nem quadrado, cê é um círculo completo. Rima de 3, 2, 1 rima! Posso circular, sabe que eu tô na sessão. É um rolo compressor passando na sua exatidão. Então, sem preto completo batando, só é de que... Na eu rimo amor Calma, cê falou que você é o rolo compressor Eu matei os ulusão, cê tá de vacilação oh. Rolo compressor com pressa inimiga da perfeição Não, não, não, ah. não, tá ligado, né rapaz? Tem se a rua rolando e eu tô sem coca, então olha o gás Então cê sabe que é diferente, né rapaz? Tô fazendo há muitos hey. anos aquilo que cê não faz que oh. tô fazendo agora, arranco um grito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 Que minha rima é prova e eu sou prova viva Mas dessa vez as questões não vai ser dissertativa Pois mata no rap tem que ter justificativa Tem que ter justificativa J, você não me incomoda Deixa que esse beat droga E você falou que é prova Olha só como você perde Sua rima é amadora Se é prova o aluno nota 7 ao terror da professora ah! Essa é tão clichê quanto a do conteúdo Que já tem 4 anos nas batalhas que eu escuto na prova dos nove, atirando a prova dos nove, mas é a prova de bala, quando tem quadro cê prova que é um x9, aí que foi passado, essa é a ocasião, se cê batalha de sangue eu tô pronto pra agressão, ah, sabe porque agora eu já concordou, adotou. É que é mais pesado, por isso que eu não discordo, eu tô na guarda, eu já concordo, x9 -Nope, Paulinho Você é começou, copia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 A sempre é boa, mano, fazer rima nunca pronta e nunca toa. Eu chego junto e a barata tonta vai voltar tranquilo que meus versos valem ouro Agora eu de eu vim amassar esse besouro Não arruma nada que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acabo com a barata no pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você morre na chinelada Mas depois não, vai voltar junto e se eu for barata fruta, eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário, você fica tremendo Eu sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vivemos a improvisação a barata... Nem essa, nada amedrontadora, amedrontadora. Eu sou a barata voadora, você não precisa. Mas é pra pilão eu de boca. Se eu for, se eu chego, você corra Demorou parceiro, mas eu faço de RAP. Pedir o terceiro, não vai ter pra onde você correr. Se a é barata voadora só lamento, tomou uma voadora. Sai voando daqui, cai da terra. Não dá tempo de correr. Então vem pra cima de mim que eu tenho a chinela na mão e não vai arrumar nada Listei risca não. Aê, parceiro, ah, bagulho é o seguinte aqui Cê pode vir pra cima que nós cê é o style free Cê não é o style free Caramba. Seu problema era cadê Dedrin <risos> Palma família essa bacana Aê, a... O que? O, quê? o quê? Só porque eu fiz a tem uma citei Matrix Só que no meu Matrix é diferente Até porque eu sou favelado O Matrix não é do cinema, é do perdão e se for destravado Você falou com o filho dela que Irracionais e que sabia Seu filho crescia nós Olha que ironia ah! Já era humano pode ser certeza Que agora nós tiramos descompensa Você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a teta da vida é ser sem dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão é que eu vou dar uma partida e fechado com os marrequeiros Fechado com os E eu fechado com o que não pagão Faz um rap verdadeiro Porque você que hoje é mofita Desculpa, peta eu já uma 2015, muita treta Agora só meu parceiro eu consigo fazer no meu de Free O Cauã, o Barreto, o Guri, mais o TV Do Bacal, mas Não vai pode não falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma Cala a boca que eu tô persistindo Cala a boca, boca que eu tô persistindo Você não me viu porque tenta tava em casa me assistindo De hip -hop. Oito anos de hip-hop No hip-hop eu sei que tem o rap Só que eu siga aqui fazendo a rima e eu trago aqui pros moleque Tava até te assistindo, você fazendo um freestyle Só que não era isso do vagão O vagão do tem -piper. vamos fazer live ah, Que legal, meu garcinho sem ideia Mas graças a Deus aqui tem live Cante campeão da aldeia Se ah, tá ligado meu mano, tô elaborando O tempo passou, nós grana com rap Isso tá avançando Cante campeão da aldeia mas de devagão, campeão da linha vermelha! Ah! Eu tô falando pra tô falando improvisar! 3, 2, 1! Era de puxar o saco do vagão, sem ladainha! Eu tô negado que cê aperta a mão de gordinha Já era, seu mano cê me irrita, do vagão que eu respeito! Porque sabe que aqui você não é o inimigo Porque eu tô fazendo rima, cê tá num problema Eu não passo pano, eu sou poeta, eu só passo a pena Você passa a pena, então só pena guarda Eu sou seu inimigo, que o inimigo usa tá, a gema e farda Cê tá ligado, então eu peço, mas não faço Mostrando pra você que é perto do que eu peço De repente, você é um agente da gente Eles usam o gema e cê tá preso na cadeia da sua mente Eu vou... Sua rebelião da boca, minha é do coração. Então, salve pros malocos, eu sou o oitavo pavilhão. Pra mim, você é um cuzão, eu vou falar. Eu sou tipo o seu Jorge então eu vou pra cantar. Você é o oitavo pavilhão, pra mim é um cuzão. Veio de função, mas você nunca foi tocar essa treta. Oitavo pavilhão, eu vou com arma na mão. Mas peita quando troco o anjo com aceto e trombeta. Pra você é o contrário, agora esses são os corpos. Até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos. Quanto é o número dos mortos, nunca foi meta. Pra cada pirata tem um postura reta. Ei, ele é um juda traidor, pecador, não é merecido como rimador.